A cidade de Eldorado do Sul está localizada na região metropolitana de Porto Alegre e é um dos municípios mais importantes da região carbonífera. Cortada pelas BR-116 e 290, banhada pelo rio Jacuí e Lago do Guaíba, Eldorado do Sul tem a melhor localização estratégica para a implantação de grandes empresas, sendo uma das cidades da região metropolitana com espaço disponível para a implantação de grandes indústrias. Com cerca de 38 mil habitantes, distribuídos em 509 km2, Eldorado do Sul tem uma infraestrutura privilegiada, com grande parte das vias pavimentadas e canalizadas. O município possui 21 bairros, entre estes, dois distritos, Parque Eldorado e Bom Retiro. Em sua zona rural, possui também nove assentamentos da reforma agrária, com diversos trabalhadores da agricultura familiar. A partir de 1930, a região à margem direita do rio Guaíba passou a servir de balneário turístico à população de Porto Alegre e de Porto para os barcos que iam para a capital como meio de transporte. O crescimento populacional nestas regiões foi intenso na década de 70 e início da década de 80. Com o desmembramento do município mãe Guaíba, em 8 de junho de 1988 é criado o município de Eldorado do Sul. Só a rede de educação municipal conta com mais de 6 mil alunos. As escolas municipais dividem espaço à noite com polos de educação técnica e superior da Universidade Federal de Pelotas e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Eldorado do Sul é uma cidade que está pronta para o futuro, com respeito à natureza e valorização de sua gente. Por isso, é importante que façamos a nossa parte cuidando da cidade, preservando os espaços públicos, descartando o lixo adequadamente e, principalmente, compartilhando a ideia de que a nossa Eldorado do Sul é a gente que faz.